Olá a todos os seguidores da página. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós trouxemos um conteúdo diferente do comum. Nós trouxemos falas de alguns educadores sobre a importância da sustentabilidade, da coeducação, da discussão e da reflexão desses temas como um todo. As falas são retiradas das aulas do curso de extensão, bacias hidrográficas e a coeducação entre gerações. Neste vídeo, trazemos falas sobre a educação ambiental e a importância da coeducação dentro dela. Esse é um curso de extensão muito importante, porque fala um pouco, acredito, de passar o bastão, né? Passar o bastão para a próxima geração da conscientização, da, da importância do meio ambiente, dessa desse diálogo entre gerações que a gente precisa ter. E, e hoje a gente se encontra numa, numa condição muito ruim, né? Nós temos... o, o a Federal, ali o Campo São Carlos, todo atingido por incêndios, bem ali na, no começo de uma, de uma bacia hidrográfica, enfim, no Cerrado, são tantas coisas. E que, o que, que resolve isso? Resolve brigada, resolve prevenção, resolve tudo. Mas a conscientização é fundamental. Porque a gente só pode, com brigadas voluntárias, com conscientização, com aquele que sabe que não pode tocar fogo. Então... Essa pequena gota que nós estamos derramando aí nesse, nesse oceano de, de buscar a melhoria do mundo, essa pequena gota é importante, porque daqui a gente pode potencializar é, pessoas que tenham consciência ambiental e que podem levar adiante. gente conscientização só pode ser feita a partir da educação. Uma se entrelaça a outra. O papel da educação... Não é dar respostas, é ensinar a fazer perguntas, é ajudar você a fazer perguntas. E para isso, a gente precisa que as pessoas fiquem incomodadas, ninguém faz perguntas se estiver cômodo. Se a gente estiver cômodo, a gente não sai do lugar a gente fica onde está. Então, o papel da educação é o de incomodar, porque as pessoas incomodadas, quer dizer, ou fora de uma tranquilidade, ou fora do seu lugar, porque é cômodo quer dizer isso, né? o meu lugar, você gera perguntas, e esse é o papel. A partir dessa fala do professor Sandro, podemos refletir que muitas vezes a educação pode nos levar a revoluções, que podemos denominar como mudanças que nos levam a refletir. Como mudar? A fala da Mestre Isabela pode clarear as ideias a partir da definição de reflexão. Então, revolução é uma palavra que ela causa um certo desconforto em muitas pessoas, né? Não é todo mundo que lida bem com ela, mas a gente acredita que ela é importante porque não dá para sair dessa crise, desse cenário, a partir dos mesmos meios que nos trouxe até aqui. A gente precisa aprender a fazer diferente. A revolução ela não significa destruir tudo que nós construímos para fazer algo do zero. É uma construção que, na verdade, é dialética. É o que nós somos, o que nós temos, com o que pode vir a ser. E isso exige transformações radicais. Radicais no sentido de chegar às raízes, né? de sair da separação da, das caixinhas... É, e olhar para a questão estrutural, qual que é a estrutura que sustenta e perpetua essa crise civilizatória. A educação ambiental necessita desta para fazer a diferença neste cenário, denominado caótico, o qual estamos inseridos. Assistam mais uma fala da mestre Isabela. Sobre a educação ambiental evolucionária, o primeiro ponto que a gente traz é a importância justamente de trabalhar o senso de urgência, mas não a partir do medo, é porque o medo gera paralisia, é, fala quem sou eu diante, diante desse mundo tão grande e tão complexo, né? Então, é sim mostrar a gravidade do que a gente vive, mas é, sem cair no fatalismo, sem cair na naturalização, como eu disse, né? Ah, é sempre foi assim, só tem esse jeito de ser, o ser humano é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. É muito comum a gente reproduzir essas falas e esses pensamentos. Então, a proposta da educação ambiental evolucionária, ela vai no sentido da gente ir... É, recusando essa fatalidade sistemática e atuando a partir das frestas, das bordas, das periferias, das encruzilhadas, daquilo que é e que não é, daquilo que é visível e do que é invisível, com outras referências, com outras imaginações. Né? E aí se a gente vai a cada vez... Então, a cada vez, a cada oportunidade de mudança, a gente construindo de maneira processual e continuada, isso diminui também um pouco da nossa angústia de ter que ser de uma vez por todas. A partir do contexto desta fala, nós destacamos uma outra fala muito bem apresentada pelo deputado Paulo Teixeira, que ressalta acontecimentos atuais e chama atenção para o desafio que esses dias enfrentam. A seguir... A mestre Isabela trará uma definição sobre. Assistam! Então, nós estamos vivendo um dilema geracional. A gente tem que dar um passo muito grande, mas muito grande, para paralisar esse processo de degradação ambiental. Né? Esse processo de aquecimento global, extremos climáticos, é... E um ingrediente fundamental para a vida na Terra é a água. A água é um ingrediente fundamental para a vida na Terra. Né? E, evidentemente, com aquecimento global, você diminui fortemente a disponibilidade de água. A água para as inúmeras finalidades que ela serve, entre elas de irrigação, da agricultura, água para é, os seres humanos, para os animais, água para produção de energia, água para as diferentes funções que a água é, exerce. Né? Então, de um lado, eu acho que a gente precisa é, mudar mais radicalmente os nossos hábitos. Né? Eu vejo que nós Somos uma sociedade que desperdiça muita água. Né? Ao mesmo tempo, nós temos que cuidar da produção de água. Eu parto da ideia de que a gente pode utilizar a palavra crise, mas compreendendo isso, né, que é um cenário que, na verdade, vem de uma ruptura, de uma mudança radical. O mundo que a gente vive, que a gente é, pensava, ele já não existe mais. Então, eu não acredito nesse cenário de após ah, pandemia, quando a pandemia passar, as coisas vão voltar ao normal. Eu não acho que há um novo normal. Eu acho que a gente precisa construir algo diferente. Nós estamos sendo convocados para isso. Não só pela pandemia, né com o risco de novas pandemias surgirem aí, com o desmatamento cada vez mais intenso, a gente vê as queimadas continuam acontecendo, é, estima-se que 17 milhões de vertebrados morreram no Pantanal por conta das queimadas em 2020. 17 milhões. Então, a gente não tem a noção do quanto de vida que a gente está perdendo, né? A gente não acho que vai demorar muito tempo para de fato compreender e, e, e absorver mesmo, né? E digerir tudo o que tem acontecido. Então, eu acho que e a mudança do clima, né? Então, a pandemia, o avanço da barbárie da destruição ambiental, junto com a perda de direitos, junto com as crises econômicas e políticas, e a mudança do clima, que agora convoca a gente a agir pensando no que está acontecendo no nosso território, conectado cada vez mais em termos planetários, né? Por fim, ambos concluem suas falas a seguir. Então, eu queria aqui... Terminando, colocar isso, como é que nós conseguimos dar um passo para conservar água né? é, no, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, a gente conservar água mudando hábitos, educando as pessoas. Em segundo lugar, como é que a gente consegue paralisar a destruição ambiental, né? Em terceiro lugar, como é que a gente consegue recuperar as nascentes, os, os, a área de proteção ambiental dos rios, dos manguezais, dos córregos, para é, oferecer para as próximas gerações esse bem tão raro e tão importante para a sobrevivência humana que é a água o que eu quis trazer para vocês é a importância da gente olhar para a crise de uma maneira radical, buscando de fato trabalhar com as causas dela e não com os efeitos, acho que isso é importante, demonstrar que o momento atual exige uma urgência e uma coragem nossa para a gente é, radicalizar no sentido de buscar transformações muito profundas é, e que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Elas acontecem, existem muitas experiências históricas atuais com as quais a gente pode se conectar, que a gente pode se inspirar e que a gente pode somar para dar conta aí dos desafios que, que esse momento existe, exige de nós, né? um momento que a gente não tem certeza dos futuros, com todas as reflexões que as falas nos trazem, pensamos em diversos pontos para serem explicados na vida, mas essas ideias estão desordenadas em nossos pensamentos. Para organizarmos as ideias, nós devemos lembrar que a conscientização sobre a sustentabilidade é de extrema importância para a educação ambiental. Então, essa educação ela se torna essencial diante desse momento crítico que nós estamos vivendo, e diante dessa degradação ambiental que vem perpetuando ao longo dos anos. Porém, a educação ambiental deve ser revolucionária. Deve trazer um sentimento de desacomodar, deixar de naturalizar os estragos no meio ambiente causados pelas indústrias e focar em mudança nesse cenário. É sempre bom lembrar que acima da nossa perspectiva, dos nossos medos, do nosso senso de urgência, nós temos que ter calma. As mudanças, elas são feitas aos poucos e não de uma vez por todas. Nós devemos ter com a gente que pensar na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável, na manutenção dos recursos naturais que permitem a nossa vida no planeta Terra. Elas são de extrema importância e nós devemos ter elas como princípios importantes no nosso cotidiano. Além de pensar também nas gerações futuras, porque se esgotarmos esses recursos, há uma possibilidade de não haver gerações futuras para continuar usufruindo da vida no planeta, para dar continuidade à vida no planeta. Então, é de extrema importância que a gente debata, que a gente reflita sobre esses assuntos. Nessas falas, muitas reflexões são formadas e muitas conclusões surgem a partir dos conhecimentos que formamos conforme processamos informações. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela atenção e até a próxima!